Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, e quem me conhece, só o seu atleta parceiro, chega comigo aqui em mais um vídeo muito da hora, que eu vou fazer o seguinte, esse aqui é meu servidor da versão 5.5, o S2, eu tenho o S1 e o S2, mas tá evoluído né, mas no intuito desse vídeo é te mostrar a recarga de 100 reais feita aqui dentro do servidor, muita gente tem dúvida, e eu decidi fazer esse vídeo porque eu nunca fiz um estilo de vídeo desse aqui, se dá bom eu faço mais vídeo relacionado a esse título. Vou mostrar a recarga que vem e os benefícios que ela pode te trazer. Você vai ver tanto com seus R$ 100, R$ reais, 50, reais, 30 reais que você gasta dentro desse servidor vai te valorizar e sua conta vai ser que ver bem que ver impulsionada ao hall da fama. Palavras bonitas, né? Então, <risos> pessoas que vê elegantes, lugares é elegantes, chega com o Titi que é mais um vídeo brilhante. É, o cara tá rimador, cara. Mas vamos lá. Entrando aí no site que está na descrição, se você tiver pelo Google, cê, é, eu falo assim, Google Chrome, né? Que é o navegador padrão de todo mundo. Daí, não, lá não vai pegar DD Tank. O que você que vai fazer? Vai vir aqui embaixo do DD Tank. Aqui embaixo do DD Tank tem as recomendações do Senhor TT para você, meu amigo. Tem um launcher do servidor, para você que gosta de jogar pelo launcher Tem você que gosta de jogar pelos navegadores. A gente tem o Sent Browser, o C Browser e Max Nitro. E para você que tem celular, e se pergunta, e como eu vou jogar pelo celular, TT Usa o Puff. Simples, rápido e fácil. Beleza? Faz esse aí e vem jogar com nós. Mas agora eu vou te mostrar como que você cadastra a sua conta. Pegando aqui, entrando em cadastro, basicamente você vai fazer o seguinte Colocar o seu login da sua conta, coloca um login que você não vai esquecer Uma senha que você não vai esquecer, repete a senha Coloca o nick do seu personagem que vai aparecer dentro do jogo Coloca, quer ver, o sexo do seu personagem também Se você for masculino, você coloca masculino Se for feminino, coloca feminino Mas fica ao seu critério, fechou? Finalizou o cadastro, volta aqui, faz o login Vamos fazer o login aqui E aqui você pode ajudar o servidor em que quesito? Na recarga, cara porque, mano, na moral, que recarguinha que tá gostosinha de fazer. Vocês vão ver o tanto de benefícios que essas recargas pode te trazer dentro do servidor. Tô logando aqui e vou mostrar pra vocês, fechou? Mas, primeiramente, a recarga melhorzinha que tá tendo aqui... Você que não tem condição de fazer uma recarga de 100k, 10 reais. A gente vai tá aumentando os cupons, porque tem cupom de batalha. E vamos balancear pra ficar um negócio tanto legal pra vocês quanto pra mim, fechou? Então, vamos que vamos, o negócio tá top. Beleza, você vai fazer isso aqui, tranquilo, 100% Aqui vai ter que ver, ó, Discord, WhatsApp, Facebook, YouTube, deletar o seu pet trocar o seu nick e baixar o voucher E tem nossa página no Facebook aqui embaixo, fechou? Agora vamos aqui pro servidor Aqui no servidor, versão 5.5, que dá 10k de cupom batalha, 5k por derrota Basta você fazer seus PVP, tem dobro de cupom, tem PVP equilibrado, GVG equilibrado. Uma versão 5.5 que foi bem trabalhada, estruturada, para você vir jogar e se divertir. Um servidor que tá batendo em média de 70 presos online. Então, mano, tá bem interessante. Vou entrar aqui só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha o tanto de gente que tá online. Tá entendendo? Tem muita gente, na moral. A instância eu acho que não vai ter tanta gente fazendo, mas... Tem a galerinha que tá jogando Porque são 5 horas da tarde O pessoal chega às 18, 17 horas Do serviço, entra, joga E continua a querer até umas 10, 11 horas mais ou menos Daí você pega um PVP legal, pega um GVG legal E é isso Entrando aqui no servidor, você vai fazer o seguinte Tá vendo aqui, retorno Você vai pegar, ó, opa Aqui, retorno, você clica aqui Também tem um login total Se você quiser ganhar uma arma durante 7 dias Você pode querer todo dia entrar aqui, ó Primeiro dia você vai coletar esse aqui, segundo você vai coletar esse, terceiro você vai coletar esse E assim por diante, até chegar no último você ganha uma arma mais 12 por 3 dias, fechou? Mas vamos lá, vamos coletar o evento aqui, vamos coletar mais um que Tem um outro evento aqui que eu liberei faz um dia praticamente Esse evento aqui tá, pra te falar a verdade, extraordinário Mas o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês a recarga de 100 reais Pega a visão aqui galera, vocês entrando aqui tem muita missão Você quer é fissurado em missão você vai ter missão até você falar de jeito, mano Enjoei de missão Porque, cara, é muita, muita missão E eu tô focado pra colocar mais ainda Entendeu? E tanto a missão de recarga Como missão pra free Mano, missão pra free tem muito, muito mesmo Tanto que tem a mais que recarga, fechou? Só pra vocês terem noção Porque eu quero balancear esse jogo no máximo que eu conseguir Ó, o top 1, tá com 4k de atributo Contra o to, é, top 2 Que é free, tá com 2... É, 3k e oitocentos, vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aí, beleza Ó, recarga Você fez uma recarga de cem reais hein, no site O que é que vai vir pra você? A recarga de 100 É claro Daí, né? Vai vir, quer ver, fora a recarga de 50 Esse aqui não, esse aqui é A parte, né, mano? Você tem que pegar uns negocinho aqui ah, Cadê a recarga De 50 Recarga de 50 que vem Isso tudo, recarga de 30 Que também você vai pegar e recarga de Dez reais. Eu vou fazer essa recarga eu vou mostrar pra vocês o que que vem Fora os três cacá de cupom, fechou? Vou aqui fazer e já volto Então rapaziada, estou tô de volta aqui Vou mostrar pra vocês a recarga de 100 reais aqui no servidor Vamos aqui no correio Coletar aqui os itens e automaticamente quando você coleta os itens já vai pegar a recarga a primeira recarga que a gente vai estar tá coletando É de 10 reais Vamos lá, coleta ela aqui Segunda, 30 reais Terceira, 50 reais e por último a de 100 reais Olha lá, Beleza Agora vamos pegar E vamos fazer o seguinte eu ainda fui, ó, Fiz uma recarga duas recargas praticamente que Foi de 100 reais Daí eu peguei 6kk de cupom Essa evoluçãozinha aqui vai dar bom Não, Vou colocar os itens aqui do evento o assunto que é Colocar aquele boneco aqui Beleza Agora eu posso fazer o seguinte eu Vou aqui na infusão Comprar, quer ver, os baúzinhos aqui Que a gente vai precisar de muito E deixa, quer ver, o negócio roubar aí Mano, muita, muita coisa, cara Vocês vão ver <risos> que dá pra, quer ver Pensa nos 100 reais que compensa É aqui mesmo Música and it hurts it's like you've been cursed by the world at its worst i'm sorry i know you can't see it but maybe all these things happen to you for a reason so stay strong and push through it your willpower is everything you got don't lose it and one day things will get better you just gotta get through the stormy weather é, veio umas coisinhas aqui da hora. Vamos colocar aqui ver. Eita, veio três. Olha o tanto de coisa que veio. <risos> é. Tem como não falar que. Ajeitou se não, né, mano? É um negócio que ficou bem da hora. Aí, ó, pra vocês verem Recargui, ó, nem gastei tanto o negócio pra poder fazer outra o tanto de lança que eu fiz É só tinha de vir imitado. depois eu vou ver isso aí Porque, dá compensa, né O cara, a mente fazer, coloca lá pra vender no melhor Não ver é se consegue pegar pelo menos mais duas aqui, né Que daí, mano Seria lindo na moral, aproveitar é. tá, que nós tá bom, não gasta tanto assim, ó, pra você vê, deixar essa continha aqui fudoso. Vou com a galera ver quantos que quer ver de gastar pra poder ficar Fudoso aqui Sem sociedade, né E sem a VIP ativada Detalhe É, beleza, vamos colocar aqui mais doce Vamos ir aqui colocar a roupinha VIP Tem a roupinha A roupinha do evento é mais forte que é a da VIP 5 de atributo, tá ligado é, Beleza Ativar a VIP Tranquilo. Ativar o pacto. Agora o que, que eu posso fazer? Eu acho que vou deixar o restante da evolução pro próximo vídeo, galera. Quando vocês assistirem esse vídeo aqui e deixarem muito like, eu posso trazer outra evolução. Vou deixar essa conta do jeito que ela tá aqui pra trazer outra evolução. Fechou? Vamos ver se vocês vão bater que ver é a quantidade ideal de likes. E, mano, ó como que tá o top 1. Pra vocês têm noção. 4.200 atributos um Kakai 600 de, de força top 2 Ó, Pra vocês terem noção um Kakai 200 não é tanta coisa Zarak que é o top 3 acho que ele é free mano um Kakai 200 um, quase um Kakai 200 free também o restante é tudo free então mano basicamente é isso né galera muito obrigado por é, vocês que assistiram o vídeo o que, que vocês acharam compensa gastar 100 reais aqui no servidor é boa a recarga? Eu, pra mim, eu acho uma recarga muito boa, mano. Bem muita, muita coisa. Já dá pra você ficar bem forte. Disparar na frente de muita gente. E basicamente é isso. Fechou? Muito obrigado pela sua presença. Nós se vemos no próximo vídeo. E é nóis.